Fala galera, eu vou quase com mais um vídeo pra vocês. Como é com vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Não é o dia aleatório mais, não. Agora é oficial. Hoje é dia de São Canelas, o santo canonizador. Toda, todas as perguntas que saírem desse vídeo aqui vão ser canonizadas. A partir de hoje é oficial, tá bom? Toda sexta-feira é dia de São Canelas, então tudo que eu ler aqui, ó, vai entrar na história. Não tem como mais. E! São Canelas quer fazer um pedido especial pra você. O canal do Mangão tá participando. Da votação do prêmio iBest, de melhor canal 2023 eu queria pedir o voto pra vocês Obviamente vocês gostam do canal, do SPS, de São Canelas Link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário Não leva dois segundos galera, clicou, votou Vamos levar o canal do Big Manga aí pra próxima etapa E é isso, vamos lá tirar todas essas dúvidas canonizadas João Victor Nascimento, após a história de One Piece, diversas semelhanças entre as transformações do Luffy e a do Chopper, a ilha de Drum, a silhueta a lembrar um tambor, a fruta do Chopper será a fruta do humano e o Luffy será aquele que tocará os tambores da libertação. Podemos esperar uma ligação maior entre eles dois e suas frutas? Ou ela só colocou os dois como espelhos? Excelente a sua pergunta, porque eu acho que a tripulação do Luffy em si, do Timeskip, a primeira formação ali original... Eles parecem ter alguma coisa, mas essa fruta do Chopper convenhamos. Apesar de ser uma fruta um tanto quanto simples, depois que descobrimos que nasceu dos desejos da humanidade de buscar uma evolução, uma vida melhor, temos que ver quem foi que desejou se tornar humano. Muito possivelmente outras raças que já viviam marginalizadas, que acabaram criando esse conceito que achando que o humano seria muito melhor. Então a fruta do Chopper pode ter sido uma importância grande na trama. E por que eu falo da tripulação toda, galera? Peguem a Nami A Nami tem umas coisas misteriosas que envolvem ela Convenhamos Esse sexto sentido de ler tempestades O seu nome significa literalmente onda E uma coisa muito curiosa É que o filme Strong World O filme não é canônico, tá galera? Mas o Oda ele fez o capítulo zero ali Foi onde ele escreveu pela primeira vez o capítulo zero Que canonizou o que Aí mostra um pouquinho o que acontece depois da execução do Roger O Shanks recrutando sua tripulação O nascimento da Queen esse capítulo ele é muito importante Se você não leu Vai dar um confere, capítulo zero de One Piece Mas qual que é o mote de Strong World, onde o ele teve a primeira vez que ele participou ativamente de um filme? O Shiki querendo é, capturar a Nami por conta da leitura dela De ser uma ótima navegadora e ver tempestades, então eu acredito que tem algo a mais o Sop, eu também acho que tem algum mistério por trás da sua linhagem, sabe por quê? O Soap, ele pode ser descendente do Nolan, do Mont Blanc Nolan. Não só pelas mentiras, né, do Sop que se tornam realidades e o Nolan ser catalogado como mentiroso. Mas, qual que é a dica que eu vejo pouquíssimas... Quer dizer, nunca vi ninguém comentando sobre isso, acho que nem compartilhei com vocês. Quando você pega lá os falsos <risos> chapéu de falha, <risos> uma das melhores partes de One Piece... Como é que chama o personagem que tá interpretando o Sop? Monbulan, que você for ver, é um, um anagrama, tipo ismama em samar. O Monbulan é um anagrama de Mont Blanc. Então, o Oda talvez ele escondeu alguma coisa ali, que o nome desse personagem que representa o Sop tem um nome muito similar com Montblanc. Então poderia sim o Sop ser um descendente de Montblanc Noland. Por que não? Ser da sua linhagem. Ah, já vimos descendentes do Noland, beleza, mas por que não isso se dividiu, se ramificou e o Sup acaba sendo aí um herdeiro desse verdadeiro herói. Então acho que todos eles têm grandes importâncias. Zoro acabou de mostrar que é descendente de Ryuma, o Sanji Pode ser feito da linhagem dos Lunarians? Muito legal, né? Então o Oro tá configurando umas coisas muito legais e o Chopper não deve fugir disso. E eu falo bastante, né? Luffy. E se o Shanks realmente prever o um futuro parecido com a da Charlie e acabar se colocando contra o Luffy? Ou então, na verdade, a pessoa que arrancou o braço do Kid fora a Katarina Devon, pois o Shanks não parece já ter batido de frente com o Kid antes devido às suas falas. Ele é do Soul Blue, ele é um encrenqueiro, não indica algum sinal de conhecimento sobre o personagem. Né? Mandou duas perguntas em uma só e eu li <risos> Vamos lá Shanks prever o futuro com o Madame Charlie acabar se colocando contra o Luffy A questão é por quê? O que iria desencadear o Shanks ficar contra o Luffy? Eu acho que os dois eles são amistosos em certo ponto Se o Luffy ver o Shanks ele vai correr para querer dar um abraço Ao contrário do Shanks eu acho que ele vai ter, querer testar o Luffy Então quando o Luffy e o Shanks se encontrarem O que, que eu imagino da cena? Que o Shanks, ele vai avançar em direção ao Luffy com sua espada, Camusari, vai ter o Clash dos Imperadores, mais parecido com o do Roger e do Barba Branca. Vai ser uma luta de quatro dias, depois eles vão comemorar, vão conversar, vai ser bem legal, tá bom? O Shanks ver o futuro e se opor ao Luffy... Você fala em relação à destruição da Ilha dos Homens Peixes. Porque aquilo não acho que está relacionado a algo ruim. E sim a libertação daquele povo levando eles para a superfície. Porque a Ilha dos Homens Peixes está embaixo da Red Line. quando for destruir a Red Line, o castelo de Mary Joyce. Vai acabar sofrendo também a ele. E com isso eles vão ser levados para a superfície. Tá bom? Agora ele pode ver no futuro como a Madame Charlie. É uma incógnita. Não dá para saber. Eu acho que o Shanks ele tem algumas coisas a mais ainda que não foi revelado. Ele tem os conhecimentos... Prévios do futuro Que vão muito além dos 10 segundos que vimos ali Contra o Kid Agora sua outra pergunta E se foi a Catarina Devon que arrancou o braço do Kid Eu duvido que a Catarina Devon Conseguisse arrancar o braço do Kid Pra ser sincero, tá bom? Duvido mesmo E ficou bem estabelecido que foi o Ben Beckman que fez isso Por que, que o Shanks não tinha informações do Kid? Porque o Kid nem chegou perto do Shanks da outra vez Foram os piratas do Ruivo Que impediram ele de <risos> se aproximar E fizeram que? Arrancaram logo o braço como é que o Beck arrancou o braço do, do Kid? Com o cigarro, obviamente. Ele luta com o cigarro, né? Ele o cigarro no olho. Então ele foi... <risos> Meteu o cigarro ali com a... Cortou o braço do Kid. O Shanks não sabia porque ele não lutou. Não tinha interesse, mas agora era diferente. Kid estava apontando uma arma para os seus amigos. Arilson Santos. Como vimos, a força do Shanks é assustadora. Mostrando o quão forte o Luffy ainda precisa ficar. Se precisarmos... Que o nível do Mihawk é próximo ao do Shanks devido aos seus duelos. Qual será o próximo passo do Zoro para alcançar tanto poder? Tudo que me vem à mente é que o mistério do seu olho será o ponto principal. <risos> será que o Zoro vai abrir o olho? Eu queria que o Zoro chegasse no final de One Piece. E aí ele abrisse o olho e as pessoas falam: Por que você ficou com o olho fechado? Eu falo, Ah, eu esqueci de abrir. Seria genial, seria bem One Piece. O que, que, o, que, que falta para o Zorão enfrentar o Mihawk? Lâmina Negra. Eu gostaria que fosse as três lâminas negras, acho que seria visualmente muito belo ver o Zoro com três lâminas negras. Trocar uma daquelas espadas, talvez Ema voltar pra ele, talvez ele tirar a Sandai, talma de um grau maior, mas eu gostaria de ver as lâminas negras. Vai ter que rolar, beleza? Lâmina negra, mas as três seria perfeito. É, Haki, o Zoro já tá muito afiado, já tá bom, o dano dele poderoso, o único que deixou cicatriz no Kaido de toda aquela luta, todo aquele confronto. Então força de ataque o Zoro ele já tem para derrotar qualquer personagem de One Piece. Obviamente se ele conseguir chegar perto, se ele conseguir acertar. Todas aquelas variáveis, Akuma no Mi, Haki, visão futura. Mas dano massivo ele já tem. Então falta para ele, lâminas negras e o mistério do olho. Eu vou ser sincero para vocês. A piada dele esquecer de abrir é muito legal. Mas eu também gostaria que tivesse sim algo por trás disso. Porque o mistério do olho do Zoro é muito antigo. E o Oda, ele pensou muito bem antes de fazer isso. Não quer nem revelar pro seu sensei lá, que ajudou ele na, na trajetória de mangakau. Por que que o Zoro tinha apenas um olho. Então eu acho que tem uns mistérios a mais, sim. Pode estar relacionado a ele ter um olhinho de Mihawk. <risos> que eu acho que vai ser ridículo pra caramba. O Zoro abriu o olho e tem uma oh, lente. <risos> Mas pode ter um poder oculto. Ele ganhar realmente a clarividência que o Mihawk pode ter. Esse hack de observação que somente o Mihawk... Possui atualmente Maicon Costa Por conta da condição de Togashi Hunter x Hunter vem entrando em ato frequentemente O que é triste porque ele não faz igual a Wan? Uma parceria com um desenhista com traços parecidos com o dele Para continuar a história É questão de orgulho Ou tem outras coisas envolvidas que não permitem esse tipo de situação? Tem outras coisas envolvidas sim O Togashi ele já deu uma entrevista Acho que foi a última entrevista que ele acabou dando até Onde questionaram falou, ah, Por que você não pega um desenhista para te ajudar, você só faz a roteirização, que alguém desenha, como você citou com o One e o Murata deu One Punch Man. O Togashi ele disse que os fã... O <risos> Togashi é muito cara de pau, ele disse que não porque os fãs queriam ver a arte dele. <risos> ele é muito cara de pau. Eu quero ver a história, mas me importa. aí. Porque se você pegar o Togashi, eu adoro essa imagem aqui, ó, porque ele ele detalha um frango, detalha um frango inteiro. E aí depois tem uma festa e ele só faz uns rascunhos. Né? <risos> ele é muito cara de pau. Então ele não quer terceirizar essa parte de desenho dele. A sua condição, sabemos, é complicada. O Togashi, é, além das suas dores, tem, tem que ter esse feeling. Agora ele voltou, ele tá fazendo bastante capítulo. Eu sempre disse pra vocês, por que, que Hunter x Hunter tá em ata? Porque ele tá sentindo dor? Não é galera, porque ele tava sem o feeling. Todo autor passa por isso, um bloqueio criativo. Agora ele voltou, tá nativa, tá ripando. E Hunter x Hunter não está em ato nesse momento Só está com a sua periodicidade alterada Tá bom? Então vamos torcer para que ele consiga concluir a sua série Um pouquinho difícil, dada todas essas pausas Mas torço que ele consiga agora manter é, essa periodicidade em um ritmo aceitável Para lançar pelo menos, sei lá, dois volumes ao ano Talvez não seja tão difícil, não é verdade? Wallace Souza, fala Joy Pobre Para quem não sabe, <risos> Joy Pobre é meu nome lá no Twitter Por quê? Porque tem o Joy Boy o Joy Eu sou a segunda Primeiramente, <risos> quero agradecer por me fazer não só começar, mas também amar essa obra que é One Piece. Mas ainda pergunta: visto que o último capítulo o Shanks estava pedindo informações sobre o Barba Negra e tentando prever seus movimentos, será que realmente não era o Tite, o tal certo pirata que o Ruivo foi falar com os Gorosei? É difícil, né? Sempre acabamos mudando sobre quem o Shanks está falando. Quando foi a Reverie, ele foi falar sobre o Capitão dos Rocks. Depois, não, ele foi falar sobre o Barba Negra. Luffy despertou, virou Nika. Não, ele foi falar sobre o Luffy. Então é muito difícil saber qual é o certo pirata. Visto que o Shanks já tem um antecedente de avisar as pessoas sobre o Barba Negra. Eu acho que a bandeira principal, sim, pode ser o Barba Negra. Está envolvido com alguma coisa misteriosa. Ele quer esses poderes da Bo Hancock, Ele deve querer despetrificar alguém. Como eu disse, né, a S-Snake, a Serafim, Pode acabar sendo raptada agora. Usando os poderes dela para despertificar alguma coisa. Que pode acabar sendo aí o Rocks Easy Ou alguma pessoa que tem informações antigas. Sobre, sei lá, o raro. Sobre os próprios poneglyphs. Alguém que virou pedra uma estátua. E deve estar tá lá na ilha pirata parado. Eu acho que o Garp até indo para lá agora vai ter um choque. Falou, opa, a estátua do, do Rocks tá aqui. Então muita coisa pode acontecer. Barba Negra, sim, ele tem a possibilidade maior. Mas o Luffy com essa coisa de Nika... Gobu Gomu e o Shanks roubando a fruta, também não dá pra descartar, né? Ramon Lima, se o destino do Luffy é superar o Shanks, que é a personificação do Oda na obra... Podemos esperar que o Luffy vai quebrar a quarta parede... Justamente com os poderes de Nick e escrever a história final de One Piece ainda melhor que o próprio Oda? É, eu vou vocês fizeram pra vocês, eu trouxe pra vocês a teoria da metaficção... De que o tesouro final pode ser uma história em quadrinhos... Que apesar de você, sei lá, torcer o nariz, não curtiu nem nada. Tem uns pontos curiosos. Porque Nika parece realmente saído diretamente de uma história em quadrinhos. E não à toa, no japonês original, o Kaido ele fala isso. Quando ele vê o Luffy lá na forma Nika. Parece que saiu de um livro infantil, de um conto infantil. Então essa coisa da metaficção. Que a... o <risos> One Piece pode ser um quadrinho que deu origem a Nika. Que as pessoas liam esse quadrinho no passado. O próprio One Piece seu. Literalmente um quadrinho de One Piece, não dá pra descartar. Porque eu costumo falar pra vocês, toda a teoria canônica até que se prova o contrário. barbarego pode ter a fruta do hipopótamo? Pode! <risos> Por que não? Smama é real? É, Ismama é real. Smama, eu não vou nem falar que não... Não, Ismama já tá canonizado. Mas essa coisa da metaficção, apesar do Oda não ter abordado muito, é difícil de lidar. Mas seria muito é, interessante ver como é que ele a ia... Gerir isso Mas uma coisa que eu aprendi Nesses, sei lá, mais de 20 anos de One Piece É que quando a teoria é mais louca Mais impossível Ela sempre tem um quê de verdade Ela sempre acaba acontecendo alguma coisa Então, por que não? O Roger Hill um quando <risos> ele chegou lá e viu um quadrinho Ele leu chegou lá e viu um volume 1 de One Piece Romance Down, na verdade vai ser o nome do capítulo Que tem origem anica, tá bom? Alex Amaral Moreira, depois do poder que o Shanks mostrou, quão poderosa podemos dizer que é a tripulação principal, levando em conta que dizem que Ben Beckman é equiparável ao Ruivo, além da visão futura do Esop e também o Lucky Hole. Tripulação inexpugnável, né? <risos> a galera tá pareceu o Shanks, já falo. Tripulação inexpugnável, aquela que não pode ser vencida pela força. Olha, olhando não vou nem falar o Shanks, mas olhando a frota, que é feita inteiramente de... Piratas que não parecem tão poderosos Na verdade estão protegidos sob a bandeira do Uivo Eles são muito fortes Eu acho que são os piratas mais poderosos De One Piece Dessa era, não dá pra comparar com, com eras antigas Eu acho que qualquer fã sempre vai apostar Que as eras antigas eram mais fortes Mas a tripulação do Shanks parece realmente Composta de personagens Com níveis muito parecidos Então você tem o Ben Beckman Que eu aposto ser algo parecido com o Shanks Afinal ele cortou o braço do Kid com o um cigarro <risos> o Shanks não conseguiu cortar nada do Kid. Bem Beckman cortou com o cigarro. Bate com a sua arma, não atira com ela. E a Soap deve ter um haki do futuro absurdo. E o Lucky Woo também. A questão que sempre me surge é: tem aquela bandeira do Shanks ser derrotado, o Barba Negra vencer ele. Como é que o Barba Negra vai vencer esses caras, meu? Porque o problema não é o Shanks, o problema é a tripulação que está sendo construída para ser altamente hypada. Altamente hypada, né? Então, eu acho que eles são os piratas mais poderosos, assim, em conjunto. Porque cada um deles está sempre um próximo do outro. Inclusive, é reforçado isso aí no mangá quando tá lendo as recompensas. Falam que os seus três comandantes são bem próximos, né? Em força, em nível. Então, não dá pra dizer que esses caras não são fortíssimos e poderosos. Depois do que vimos o Shanks fazer. Nicholas Slompo. Eu disse no último SBS sobre o Shanks já ser forte... Desde cedo na tripulação do Roger. Que ele já tinha sido treinado em todos os tipos de haki. Pelo Rey, pelo próprio Roger. Se vindo com base aí pelos fatores da sua força extrema. Então tendo isso em mente. Por que o Bug que vivia junto com o Shanks na época. Não ficou tão forte quanto o Ruivo. Sendo que provavelmente ele também era treinado pelas maiores lendas da época. Quem garante que o Bug não está escondendo seu verdadeiro poder. Tem gente que acredita ainda que o Bug esconde algo. Mas o, outro... o ele respondeu essa pergunta. E disse que o Bug era preguiçoso <risos> Shanks treinou Sempre treinou, aprimorou suas habilidades Enquanto o Bung era preguiçoso Ele poderia ser tão forte quanto o Ruivo Confirmado pelo próprio autor Em um SBS Mas o Bug ainda vai ter uma importância Uma relevância dentro da trama Com toda certeza ele vai fazer algum movimento Vai ser o Rei Pirata, certeza Ele vai terminar como o Rei Pirata da história Jai Yonkou e agora qual que é o próximo passo? Ou então virar um nobre mundial Imagina o Bug virando um próximo nobre mundial Como é que fica? <risos> Na reestruturação do mundo Ele que vai se sentar no trono do centro do mundo Vamos lá, Maxwell Ribeiro Barba Negra quer os poderes da Bo Para alguns de seus objetivos Mas sabendo que os poderes só funcionam Se aquele usuário que petrificou alguém Queira desfazer isso Em Egghead Deixam a entender que aqueles navios do Barba Negra Estão objetivo de capturar alguém Na opinião do Maxwell é o Garcia, já que ele é do alto escalão e poderia dar as ordens para todos os serafins, incluindo essa Snake, é, que não precisaria nem ser capturado, mas bastaria Devon estar a bordo e conseguir personificá-lo. Você acha que ele vai por este caminho? Tem boas possibilidades. O que a Boa Hancock falou, que só dá para ele espetrificar se o usuário fez isso, acaba não valendo para essa Snake, porque ela é um clone da Boa Hancock, ou seja, tem um clone da sua fruta e tem um clone do seu DNA. Então ela personifica realmente o Boa Hancock e conseguiria. Dar essa ordem para despetrificar Obviamente que isso na licença poética do autor Eu acho que o oda vai para esse caminho Foi dito que o incidente de Egghead vai abalar o mundo Como nunca antes É o que eu gosto de dizer O Luffy ser capturado, ser morto Qualquer coisa não vai abalar o mundo em si O mundo de One Piece Um almirante cair também não vai abalar O que, que pode abalar o mundo? Quebrar o status quo, algo relacionado ao Gorosei Não acho que ele vai ser morto Mas ser capturado é uma excelente opção Visto que Oda esfregou na nossa cara aquela hierarquia de comando dos serafins bastante, né? Ele colocou umas três vezes ali pra gente ver que o Gorosei tava sempre no topo. Então captura o Garcia, captura essa Snake e usa para especificar quem quer que seja essa pessoa que o Barba Negra mantém como uma estátua. É isso. Bastante pergunta respondida. Se você chegou até aqui, um salve especial. Não esquece de votar aí no canal do Mangão. Vai ajudar bastante. Eu espero passar para a próxima etapa para levarmos. São canelas às alturas. Se gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir.